Ah, agora sim, eu comei uma bolacha, né? Tirar o prendedor, que eu coloco pra não ficar mole. Vamos ver, bolacha em inglês. Cookie. Ou seria biscuit? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira, o canal de entretenimento com o inglês deste Brasil. Brasil. E é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Afinal de contas, é bolacha ou é biscoito? Não, não, peraí, pera Afinal de contas, é cookie or biscuit? Antes de responder essa pergunta é o seguinte. O inglês americano e o inglês britânico é mais ou menos parecido com o português do Brasil e o português de Portugal, certo? O pessoal fala que o português de Portugal é o português mais puro, mais limpo, né, o original... O português do Brasil é o português mais sujo, né? Tudo mais. Vamos comparar o inglês americano com o inglês britânico, mais ou menos como é o português de Portugal e o português do Brasil. Pega um português e um brasileiro e põe eles para conversar. Ambos vão se entender, certo? Algumas palavras serão diferentes, como, por exemplo, pão, lá em Portugal. É pãozinho, né? É cacetinho, cacete, sei lá. Já que no Brasil é pão. Bicha é, é fila em Portugal, saber disso? Pô, falando do banco, pegar uma bicha. Pô, pegar uma fila. Já no português do Brasil, bicha é fila. É a, a fila. Tá me entendendo, né? Então, espero, espero que ninguém venha aqui me encher o saco nos comentários, né? porque hoje você não pode falar nada. Então assim, português do Brasil, português de Portugal. Muitas palavras são iguais, algumas são diferentes. Há pronúncias diferentes, mas no final de contas, todo mundo consegue se entender, certo? O inglês britânico e o inglês americano é a mesma coisa. A, a, a pronúncia de algumas palavras serão diferentes. Como, por exemplo, water, inglês americano, né? E water, que é o inglês britânico. Mais ou menos assim. Algumas palavras também vão ser diferentes. Como, por exemplo, bolacha ou biscoito, sei lá, no inglês americano é cookie, certo? Já no inglês britânico, biscuit, biscuit. Ó? Oh. E eu separei outras palavras para você anotar aí do inglês americano e o inglês britânico, tá? Pronto? Então vamos lá. Coloquei até aqui minha camiseta da Inglaterra para ficar caráter no vídeo. E os meus amigos, Brian e o Harry Irão pronunciar para você cada uma dessas palavras O Brian, nosso amigo americano, que vocês já conhecem E o Harry, o Harry mora em Liverpool Ele foi o meu roommate, trabalhou comigo lá na Disney E ele, como torce para o Liverpool Eu sempre zoava ele porque o time dele perdeu para o meu, né? Que é o São Paulo Futebol Clube em 2005 na final do, do Mundial interclubes. Então, Harry, chupa essa Então vamos lá, Brian e Harry, os dois gringos aqui é, vão ajudar a gente na pronúncia. Então vamos lá, calçada no inglês americano é sidewalk. Brian? Sidewalk. E no inglês britânico, calçada hein? se diz Harry? Footpath. Very good. Calças, no inglês americano, pants. Brian? Pants. E no inglês britânico, trousers. Harry? Trousers. O biscoito, né, ou a bolacha? Brian, cookie. Cookie. Harry. Biscuit. Biscuit. Batatas fritas, né? Aquelas batatas do formato longo, né? Cortadinhas assim, tipo a do Mac. Brian, vamos lá. French fries. French fries. Isso no inglês americano. Já no inglês britânico, você vai falar chips. Harry. Chips. Avião, no inglês americano. Airplane. Brian. Airplane. Já no inglês britânico... Aeroplane. Aeroplane. Harry? Aeroplane. Bala, em inglês americano, não é uma bala de revólver, é bala de doce, né? É um docinho. Bala se diz uh, candy. Vai lá, Brian. Candy. E no inglês britânico se diz sweet. Harry? Sweet. Sweet. Ok. Aspas. Em inglês americano se diz, esqueci. Quotation marks. Brian? Quotation marks E no inglês britânico, Harry, se diz speech marks É isso aí, speech marks, vai lá, Harry Speech marks Boa, garoto, ó, eles falam bem, né? Parecem até nativos, meu Deus Estacionamento, inglês americano, parking lot Brian? Parking lot Já no inglês britânico, car park Vai lá, Harry Car park, car park uhum. Conta corrente, conta de banco, em inglês americano, checking account. Brian. Checking account. E no inglês britânico, current account. Vai lá, Harry. Current account. Yes. Elevador, em inglês americano, elevator. Brian. Elevator. Já no inglês britânico você vai dizer lift. Vai lá, Harry. Lift. Muito bem. <risos> Futebol aqui, ó. A jersey da England. Brian, vai lá. Nos Estados Unidos eles vão dizer soccer. Vai, Brian. Soccer. E na Inglaterra eles vão dizer football. Vai, Harry. Football. So football. So Metro no inglês americano, subway. Subway. Go, Brian. Subway. Okay. And Harry. Subway. Para você, como é que vocês dizem aí na Inglaterra? Underground, tube. Muito bem. Você pode dizer então, underground or tube. Ok? Thank you, Harry. Thank you, Brian. Thank you so much, guys. Hã, tem uma mensagem aqui do Brian? Ok, ok. É uma mensagem do Harry também? Alright, my friend. Thank you both. You guys rock. Thank you. Como vocês perceberam, algumas palavras são diferentes né, entre os dois tipos de inglês. Só que a questão de estrutura, né, gramática, permanece igual. É a mesma língua gramaticalmente falando, tá? Algumas palavras também são pronunciadas de formas diferentes. Mas isso eu pretendo abordar em um outro vídeo, se vocês quiserem. Se a gente conseguir bater uma meta de 400 likes, eu volto com o um próximo vídeo falando da, da pronúncia entre algumas palavras do inglês americano e do inglês britânico. 400 likes, ok? E aí eu volto com, mais, com esse vídeo de pronúncia. Deal? Combinado? Brilhagem total? Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele. Ei, Não, não é o Luigi não. Nem o bigode também não. Ativar ele. Ele. O Belzinho. Ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver ao ar. Me siga também em todas as redes sociais, você está perdendo. Me segue lá agora. Os links estão aqui embaixo ou na descrição. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye. Yo, I